The truth is a damn hard pill to swallow I'm reaching out, but all I feel is hollow I wanna make you work, but all I do is make you worse The truth is a damn hard pill to swallow Dessa vez a galera é está dizendo para vocês, tá olhando ali para ver se não vê ninguém ali para ver se não ia atrapalhar o vídeo. Dessa vez a galera é está mais um daily vlog. Pô rapaziada, acho que é o primeiro daily vlog do ano. E também a primeira volta do ano do, de Bugatti, rapaziada. Estamos aqui dando uma volta. Aproveitar esse sol aqui. Aproveitar esse sol aqui, rapaziada. Que, mano, não dá sol aí faz uma semana, tá ligado? um de rachado assim, tá ligado? Muito massa, mano. Nossa, <risos> faz tempo que eu não saio de casa que eu tava meio doente. Aí, agora que eu tô saindo de casa, tô muito feliz, tá ligado? Aí... Mas é isso aí, mas é isso aí rapaziada. Estamos aqui no bar, aqui, ó. Um bar aqui. De rock aqui, mano. Muito... Não toca de tudo, né? Não toca só rock, não. Toca country, rock. Um pouco de... De rock metálico Tô vendo um pouco de tudo aí, mas, mas voltado pro rock e country. aí já ó, tem um ônibus aqui também rapaziada. Né? Ônibusinho pra ah. ah, a pra, praça para você saber onde que é, onde que a gente tá na praia brava rapaziada. Né? É depois de boa, dá tipo, uma meia hora se não contar com o trânsito que tem na Beira-Mar, tá ligado? Então dá uma meia hora, 10 minutos, 15 minutos aí. Só você vindo pra cá, tá ligado? Então é bem de boa E é isso aí, rapaziada Fiz bastante take quando eu tava vindo pra cá eu Fiz bastante take é... Mas eu vou começar eu Vou colocar só no início do vídeo no, no Senão vai ficar muito confuso, tá ligado? Eu vou fazer uns take com o Bugatti aí, Não tô se me aquino Eu nem ia gravar, tá ligado? Eu nem ia gravar nada Só trouxe a boa pra garantir aqui pra ver se eu ia gravar alguma coisa, se desse vontade eu gravava Mas é isso aí rapaziada, vou fazer um stick aqui com o gato aqui, foi What an irony My mirror shows the other side of me All these ones and zeros, nothing in between There's so much more to me than eyes can see Than eyes can see I'm not binary rapaziada agora já é, já é 6 horas da manhã acordei meio que cedo né rapaziada eu fui dormir era umas 11 horas da noite e acordei uma hora depois uma hora duas e meia uma hora e meia só viu no relógio lá porque tava muito quente mano Tipo, eu literalmente é, deixei só a janela aqui do quarto metade da janela aberta do quarto e fechei a porta, tá ligado? E no quarto não ventilou. Eu acordei. Acordei sofrendo ali de calor, mano. Tava muito quente. Eu não consegui mais dormir. Eu tava com o corpo tão quente que eu não conseguia dormir. Mas é isso aí, rapaziada. Acordei aqui pra filmar que o, o sol nascer. Mas não deu muito certo. Porém, ficou da hora o, o take. O, o, porque o foco ficou meio desfocado que desfocando, mas ficou muito bonito O steak aí que eu fiz Do mesmo jeito ficou bonito Mas tem algumas partes ali que ele Dá uma desfocada Então descontem essa parte aí Dos do bugs ali Dos do steak Mas é isso rapaziada Eu botei também a música Minha música pra vocês Que não escutarem aí Eu vou deixar no link aí A música inteira Música completa no caso E botei a música inteira aí vocês ficarem abreviando a vista aí no vídeo É isso aí rapaziada, é isso aí rapaziada, tamo junto até daqui a pouco aí, talvez eu gravo mais Se eu gravar mais eu já volto com vocês, fui Ah rapaziada, talvez eu vá numa praia aí em Bonhado, talvez Se como deu sol, eu pensei aqui, é que ia chover, tá ligado Mas talvez eu e minha família aí, a gente vai pra Tentar ir pra uma praia aí de Bonhado Acho que é pra lá, tá ligado o pra lá é praia brabo, pra lá é praia brabo e pra lá é, é, esqueci o nome da praia, mas é a praia dos amores, ó A praia dos amores é estaleiro, ó. agora que eu lembrei, estaleiro Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto Vou finalizar os vlogs, aqui os cachorros aqui entraram do nada aqui, mano Não era pra ter entrado, mas tudo bem E, quer dizer, saíram, entraram não, entraram lá dentro É isso aí, rapaziada, fui Oh, oh, oh, tô aqui com vocês, falando a real Difícil foi o meu começo, mas não desanimei Eu sei que tudo tem preço, mas mesmo assim continuei Eu sei que são os verdadeiros, e eu tô aqui com vocês Pra mostrar onde cheguei, aonde eu cheguei Acordo todo dia motivado Sempre calculando o cada passo Minha mente hoje tá me levando pro espaço Quero ser melhor no que eu faço A vida continua e o relógio não para Tô dando tudo de mim Foco no objetivo, a meta alcançada Tô dando tudo de mim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 Todo, todo de mim. Foco no objetivo, né? tá Bom, galera, já cheguei em casa, na verdade, já passou um dia aí Rapaziada, eu fui na praia ontem, mas como eu acordei cedo, tá ligado? Eu acordei tipo 5, como eu falei pra vocês, que eu meio que dormi cedo e acordei meio que muito cedo Hoje era uma hora da manhã e depois eu não consegui mais dormir, tá ligado? Tava muito calor e hoje tá muito calor do mesmo jeito mas tá um pouco mais fresquinho mas eu tô soando bastante rapaziada a moral não não vou mentir não mas eu tô é que aqui dentro que eu tô aqui tá no ar condicionado aqui mas tá um pouco mais fresquinho e rapaziada é, não gravei nada lá na praia também porque eu tava com muito sono por isso que eu não gravei e e eu vou fazer outro vídeo assim é gravando aquela praia lá porque é uma praia muito bonita e eu acho que vocês. Eu acho que eu gravei uma vez só. Mas foi um take bem curto. E foi quando a gente foi de Bugatti pra lá, tá ligado? Então foi, faz muito tempo nem cheguei a gravar a praia toda, tá ligado? Só gravei aonde que eu tava no restaurante ali, a parte do Bugatti ali, um, um pouco do, do da praia assim de frente. Não tinha gravado. Não tinha, gra, não tinha gravado muito não. Mas é isso aí rapaziada. Se vocês gostaram do, do vlog aí deixa o like mano acho que tá meio escuro aí ah, eu dar uma clareada aí para vocês é se eu gostou do Delibog rapaziada deixa o like aí mano eu não tô trazendo muito vlog, rapaziada tô focado bastante inclusive eu tô editando uma gameplay agora quer dizer tava editando aí o no, no, uma nova gameplay que eu vou trazer para vocês não vou falar o nome mas já vai sair aqui no, obviamente não tem como eu falo não tem como eu não mostrar né rapaziada mas já vai sair o nome aí para vocês é, comprei o um novo BF rapaziada Battlefield não sei se a rapaziada gosta mas é um jogo muito massa e eu acho que a gameplay vai ser da hora também então vocês vão curtir a gameplay do, do Battlefield e mano pensa eu não vou dar spoiler do vídeo porque senão senão vocês não vão assistir o vídeo mas é isso tá aí rapaziada se você gostou deixa o like aí se inscreve no canal Roma 27 mil inscritos aí Fui!